Shalom a todos, estamos em Parashat Vayeshev, nossa Parashat fala sobre Jacob vindo que amava mais Yosef de todos os filhos dele é isso que no final causou uma grande briga, uma grande inveja que os irmãos tinham contra Yosef e acabaram quase matando ele, no final venderam ele como escravo. E tudo começou como quê? o fato é que O fato é que a cova Vino, ele fez uma túnica listrada para o filho dele, Yosef. Aparentemente isso que causou, um dos fatores que causou toda a briga entre Yosef e os irmãos. E a pergunta é, o que era o intuito? Qual era o pensamento? De Jacob vino quando ele fez essa túnica listrada. Então, sabe sábios explicam que tinha aqui uma mensagem para José e uma mensagem para os irmãos. A gente sabe que a parte de José dentro da briga, que Iosef, ele falava lá sonará, falava mal dos irmãos. Então, já a parte errada de José que lhe falava Lashonara". então qual é a mensagem que queria Jacob vir dar para José? a gente sabe que essa túnica, falará se que era tinha um peso um valor de dois leis, de duas moedas o que quer dizer duas moedas, o valor de duas moedas se era três, qual é o ponto? nossos sábios falam que o, o símbolo de uma palavra é como se fosse uma moeda. Falam assim, se uma palavra custa uma moeda, de não falar essa palavra, ainda custa duas moedas. Quer dizer, vale mais. Quer dizer que uma pessoa precisa pensar muito antes que tira da boca dele uma palavra. Porque talvez de não falar essa palavra, vai valer muito mais. Então, a mensagem aqui, para Yosef, essa túnica vale duas moedas, quer dizer o símbolo da shtiká, de ficar com silêncio e de não falar Lashonara. Porque esse é o ponto que Yosef, ele falava Lashonara sobre os irmãos, isso que começou, uma das coisas que começou a briga. Então isso é uma mensagem para Yosef, túnica vale duas moedas, de não falar Lashonara. Agora uma mensagem para os irmãos mensagem para os irmãos é a túnica listrada. Qual o ponto de listrada? Se essa túnica não era listrada, então não tinha problemas? Por que era listrada? A gente sabe que como começa a inveja? Como começa o ódio? Através da inveja. Mas por que alguém tem inveja pelo outro? O ponto é o seguinte. Vamos imaginar uma pessoa que está vendo outra, ele tem, vamos dizer, essa pessoa, e tem um carro normal. Um carro normal, vamos dizer, que vale 60 mil reais. Aí tá vendo outra pessoa que tem um carro grande, assim, parece pelo menos 200 mil reais. Ele fala, olha, essa pessoa, como eu consegui um carro muito maior que meu carro? De repente, ele está vendo que abre a porta, tá tudo automático. tá vendo? Uau, incrível! Sai uma rampa do carro. tá vendo? que isso? Que carro? E parece que essa pessoa, o dono do carro, tá saindo com uma uma cadeira. Uau! E tá indo com cadeira rolante, não precisa andar. Fica incrível! Eu queria também! De repente alguém fala, não, não precisa ter inveja dele. Coitado, ele não consegue andar. Ele precisa dessa cadeira. Ele precisa desse carro tão grande. Então não precisa ter inveja contra ele. O ponto é que as pessoas acham que todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo tem as mesmas necessidades. Então vou falar se meu amigo ele tem as mesmas necessidades e tem mais que eu, então vou ter inveja. Por que ele tem mais que eu? Mas qual é o ponto aqui de saber que cada um com as necessidades dele? Cada um se ele tem isso por causa que ele precisa disso. a gente deu para ele porque ele precisa. Eu não preciso disso. Esse é o ponto. Cada um é diferente do outro. É isso mensagem das listradas, quer dizer. Listrada quer dizer não é a mesma cor, quer dizer... Yosef, ele é diferente de vocês. Se vocês estão vendo que eu estou mais aproximando para ele, porque ele precisa disso. Então não precisa ter inveja dele. E por que Yosef precisava disso? Por causa de duas coisas. Primeira coisa, Yosef, ele ficou órfão. Da mãe dele. Perdeu a mãe. Então dá para comparar com os outros? Não dá para comparar. Ele precisa de mais amor, não dá para comparar com vocês. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nos sábios falam passim, e é rachetevote as coisas que Iosef vai passar na vida dele. Pe potifar, samer socharim, esses vendedores que venderam ele. Yud ishmaelim, foi vendido para os ishmaelim. Mem midianim, passando de mão para outra mão, ficava lá sozinho nesses lugares, ele precisa mais do amor, onde a gente está vendo que esse amor ajudou ele, a gente sabe quando ele estava na casa de Potifar, a mulher de Potifar querendo seduzir ele, seduzindo, ameaçando ele, quase não tinha como fugir disso. E quase que ele pecou, de repente estava vendo a imagem do pai dele. É isso que protegeu ele, para não pecar. Aqui chega uma pergunta, mas um segundo, isso se chama Yosef Atzadik? Isso ele é o justo? Por que é o justo? Apareceu para ele e Jacob veio, não protegeu ele? Então não é tão justo, não fez uma coisa tão grande. A resposta é que não era um milagre que aconteceu para Yosef. Não era uma coisa, de repente, apareceu uma imagem do pai. José. o fato que ele cresceu, que a cova vindo, aproximou ele. José conseguiu se trabalhar de uma forma que cada coisa, antes de fazer, ele pensava e imaginava. Como meu pai fazia isso? Qual o jeito de fazer a coisa? Será que eu preciso fazer essa coisa? Será que meu pai fazia a mesma coisa? ou talvez não isso ele conseguiu viver sempre ele imaginando a imagem do pai é isso a titekudiosé por isso que ele era tão tzadik, porque ele se trabalhou mas como conseguiu se trabalhar por causa que Yaakov vino aproximou ele Jacob vino sabia que você precisa mais do que os outros isso é o ponto por isso essa mensagem, Jacoba vindo, túnica alistrada. Cada um é diferente, várias cores, cada um é diferente. Não precisa ter inveja. E se não tem inveja, não tem ódio. Não tem sinatrinam. Isso é o ponto. E aí fala o Baraturim, Passim. Valor numérico 190. 190 é os anos que Hashem descontou e tirou o povo de Israel do Egito que tem a ver com a túnica listrada quando um tirou o povo de Israel do Egito? A resposta é que tudo com a missão ficou lá no Egito por causa do ódio que tinha entre os irmãos, não tinha união, não poderia chegar até receber a Torá sem um o povo de Israel unido. Então, se não poderia chegar lá, como pode consertar esse ódio? Através de consertar a inveja. E como consertar a inveja? Através de listrada, de várias cores, cada um é diferente do outro, cada um tem necessidades diferentes, então um não pode ter inveja do outro, como ter inveja de alguém que precisa de um carro maior, porque ele está paralisado, coitado, não precisa ter inveja dele. Isso é o ponto, que agora a gente entende, que quando mais tarde, quando você ficou rei, e os irmãos desceram lá para o Egito. No final, ele está se revelando para os irmãos. No final, o que ele está fazendo? Ele está dando mais roupas para Benjamin do que os outros irmãos. E aqui chega a pergunta, um segundo. José, você está continuando o mesmo erro? Você está dando mais para um irmão que os outros? O que está acontecendo? A resposta é, José fala para os irmãos... Não adianta de dar para cada uma a mesma coisa. Não é isso que vai desconcertar. O conserto vai ser quando vocês vão entender que cada um é diferente. Benjamim também é órfão. Então ele vai se ter mais com os outros. Ele é diferente. Por isso nos sábios falam. O dia do Ceder temos Carpas. Car paz é exatamente isso. Car é roupa. paz são os passim listrados. E a gente sabe que se a gente tem Carpass e Yachatz. Yachatz quando a gente corta em dois. Carpass a gente se lembra da túnica listrada. Yachatz, cortar, quer dizer diminuir o, tipo de, do, o tempo da escravidão. Quer dizer o fato de saber que cada um é diferente do outro, isso diminui a inveja, isso tira a Sinatrinam. Quando tirou isso, a Kadosh Baruch também tirou o povo de Israel antes do tempo. Então, o Bezat cada um quando vai ter o um que a Kadosh Baruch está dando para ele exatamente o que ele precisa, se os outros têm diferente, porque eles que precisam, aí não vai ter inveja, sempre vai ter união. Isso, é um mensagem de Yaqubá vindo. Yaqubá vindo, mensagem para Yosef: não falar Lachonara. Para os irmãos, cada um é diferente. Se cada um é diferente, podemos amar cada um. Vai ter união a Vatrinam. E através de Hashem vai chegar a Geulah. Shabbat Shalom.